Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa Dicas de Saúde, de cuidado a gente entende, eu trouxe para falar para vocês um assunto bem interessante, como todos do nosso programa Dicas de Saúde, eu trouxe um odontopediatra, isso mesmo, o que será que é um odontopediatra? Esse odontopediatra, você está ouvindo falar em odontopediatra, é um dentista de criança, você que está aí precisando procurar um dentista, não sabe se leva ou não seu filho ao dentista, aqui na nossa cidade a gente tem um profissional odontopediatra e hoje eu trouxe a doutora Gabriela Colita para falar para nós o que, que vem a ser esse grande trabalho da odontologia que temos aqui em nossa cidade. Oi, Lucinária, muito prazer, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E o doutor pediatra mais é, igual você falou, um dentista de criança. É um dentista especializado no atendimento infantil, né? Então, eu sempre falo para os pais, para tomarem um pouquinho de cuidado e sempre levarem um especialista. Porque a gente é a, a, a, o melhor profissional para conduzir uma, uma consulta de uma criança. Eu sempre falo também que as crianças, a é, gente tem que tratar elas de uma maneira um pouco diferente, né? Eu sempre falo que elas não vão entrar no consultório, abrir a boca e vai dar tudo certo. Então, tem que ter todo um manejo. E o odonto-pediatra realmente é o melhor profissional para fazer isso. É isso, lembrando, <risos> falando para você, né? Que hoje eu tenho um filho de 20 anos. Sim. E na época, quando ele era pequeno, eu levei ele no odonto-pediatra que tem aqui em nossa cidade. Sim. E ele foi muito bem atendido, nunca teve trauma, né, Exatamente. então isso fez com que a saúde dele bucal, né, evoluísse é. muito bem no decorrer dos tempos. É isso mesmo. E eu queria que você contasse um pouquinho é, qual a importância dos pais em ter cuidado com a dentição da criança desde a preparação da gengiva, ali, né, que o bebezinho nasce, para a saída do primeiro dentinho até o término do nascimento e finalização da arcada dentária da criança. Então, é super importante a, é, essa manipulação. Eu sempre falo que é tudo é, rotina, né? Então, se a gente cria esse hábito desde de estar de, de tá manipulando a boca do bebê desde pequeno... Eu, eu sempre falo assim, não tem necessariamente, é, precisa escovar a gengiva do bebê, mas sempre tá olhando, tá brincando, passando uma gás, às vezes quando fica um restinho de leite. É, e, e iniciando a escovação desde o primeiro dente, a criança vai se acostumar com isso, com a escovação, com a manipulação e lá para frente com certeza vai ser mais fácil da criança aceitar uma escovação, aceitar o uso de um fio dental ou até aceitar que o dentista manipule a boca. Então é tudo questão de hábito. Isso com certeza desde o primeiro, do nascimento do primeiro dente é saúde. Né? A chance de uma criança ter cárie com os pais cuidando, escovando é muito menor. Então, por isso que é sempre bom hum. aí os pais, né, que são cuidadosos, né? Hum. Já aí tem o seu bebezinho lá que aí, que mama, Sim. né? Então, fazer essa limpezinha com a gás sempre, né? E é. a linha morna, como seria esse cuidado? já tem indicação que não precisa, sabe? Não precisa hum. fazer toda essa higienização. Mas eu falo, para manipulação da boca do bebê é interessante, mas hum. não que seja necessário, porque. Como não tem dente, não tem perigo de dar carne, uhum. porque cárie só dá em dente. Mas sempre fica aquele cheirinho ruim de, de, de, de leite, então, para isso, é correto. É um bucal é da, da criança. Bucal, então, isso é um detalhe bem importante, Sim. né, doutora? E me diz uma coisa: em que idade deve ser feita a primeira visita da criança ao. Odontopediatra. A gente sempre fala assim, da criança a partir do nascimento do primeiro dente. Então a gente estimula ali. Eu sempre falo que nenhuma criança é igual, né? Nunca vai nascer seis meses, nascer o primeiro dente. Mas entre seis meses, um ano ali, geralmente nasce o primeiro dente e leva odonto-pediatra. Mas a gente sempre recomenda que os pais façam essa visita antes, ou a mãe quando está gestante, né? Que a gente fala do pré-natal odontológico, que daí a gente já passa todas as orientações para a mãe desse dessa limpeza da cavidade bucal se precisa, se não precisa. Da, de quando ela vai trazer o, né, é, a criança no primeiro dente, o que ela vai comer vai interferir no que, no que a criança vai gostar. Então, tem todo um preparo da mãe nesse pré-natal odontológico, mas a criança nasceu o primeiro dente, a gente já... A gente Falando já, gente... não só na odonto mas você colocou um, um detalhe bem hum. importante, a gestante, hum. ela... É bom ela visitar o dentista Sim. nesse período gestacional, Com né? Com certeza. Até porque, eu sempre falo que os hormônios estão ali, né? Então, tem problema gengivais que a gente pode estar tá ajudando a gestante e a gente já sabe que problema gengivais ou uma dor de dente, uma cárie. Pode causar um parto prematuro, por exemplo, né? Então, tem todo esse preparo da gestante para não ocasionar isso, ou para prevenir, ou até para ter todas as orientações em relação ao bebê. Por isso é importante. Tem. Gestante já procurar. Já procurar. O, o dentista já pedir essa orientação. Hum para que, né, possa seguir em frente com o seu bebê. Exatamente. E como é realizado o atendimento à criança? Existe algum trabalho juntamente com uma psicologia para atender esses pequenos? Com como certeza. seria isso? Com certeza. É Igual, igual eu comentei, toda toda criança, ela tem é diferente, né? nem toda criança é igual. Então, tem umas que a gente trata de uma maneira, tem uma que a gente trata de outra maneira. Então, tudo tá envolvendo a psicologia, né? Eu falo que a gente tem que entrar no mundo deles para ser uma consulta agradável. Não adianta só a criança chegar lá, abre a boca, fica quieto e não vai dar certo. Então, a gente tem que entrar no mundo deles, conhecer a criança. Eu sempre falo que eu gosto de ficar amigos dos, amiga dos meus pacientes. Que eles, que eles gostem de ir lá, eu vou na Tia Gabi. Vamos lá na Tia Gabi. Então, seja uma consulta agradável. E a psicologia tá muito é muito entrada nisso. Na, é, quando a gente faz a... A odontopediatria, a especialização, a gente tem muito isso de psicologia, porque realmente é entrar no mundo da criança. Né? E tem hoje um... é, a pediatria, né, ela tá um pouco, tem poucos profissionais tem poucos. que gostam de trabalhar uhum. com crianças. Então, é, quando tem esse profissional, acredito que os pais têm que procurar, porque uhum. é um ganho muito grande é para os seus pequenos, né? Eu sempre falo assim, às vezes a gente pega bastante é, crianças que é, são traumatizadas, por exemplo, de dentista, então é outro trabalho de psicologia, né? Então, eu sempre falo assim, eu prefiro que as crianças, que os pais levem ao donto para não ocasionar isso, né? Para ser uma consulta agradável, para as crianças gostarem. Que tudo isso, elas gostando quando elas são crianças, elas levam isso lá para a vida adulta, né? Quanto, quantos pacientes adultos eu já não peguei? Ah, eu tenho trauma de dentista, eu não gosto de ir no dentista. Mas é porque veio de uma experiência, né? Uma, uma experiência Exato. desagradável. E quando a gente tem uma experiência ruim na infância, uhum. vai levando até Leve. a vida adulta, né? Leve. Então, por isso que, como eu digo... Já, assim, a gente já conversou com vários é, psicólogos também uhum. que vieram aqui no programa. A gente sempre tem que procurar ajuda. ajuda. Às vezes são traumas que realmente... Sérios. Sérios, que uhum. podem levar a muitos sério, problemas. Sério né sim, mas... E me diz uma coisa, doutora Gabi. É, como o consultório de odontologista, um é, pediatra para o atendimento das crianças, Ai. como seria esse ambiente, né? Que as pessoas têm essa curiosidade. <risos> Será que é, tem brinquedo, Sim. Como que seria isso? É, eu, eu, eu sempre falo que agora eu tenho consultórios dos sonhos, né? Que eu fiz exatamente do jeitinho que eu queria, que é o jeito que eu acho que funciona. Então eu sempre falo assim, que o meu consultório não parece um consultório. Então eu tenho uma, uma antesala só com brinquedos, com brincadeiras, com como escovar o dentro do jacaré, como, então tem um, um é um ambiente lúdico ó, desde a minha recepção que tem lá um videogame, tem lá é, o, os, os brinquedos educativos de montar, então para testar é, uma coordenação motora para mim ver como que a criança se sai, naquilo que também vai interferir na consulta. Então, tem é, vários brinquedos, um quadro para desenhar, então tem tu, é, um, um ambiente totalmente confortável para a criança. Não que ele vai chegar e só vai ter uma cadeira odontológica e ele falou, meu Deus, não quero isso. Então, primeiro a gente vai, a gente brinca, tem um ambiente lúdico, primeiro eu mostro o que, que vai acontecer durante a consulta no jacaré, que é o meu mascote, então eu mostro tudo no jacaré, eu sempre falo que, o, dependendo do caso, o paciente vira dentista. Né? Então, ele, ele vai ser o dentista do meu jacaré, ou ele vai ser o meu dentista, para ele saber tudo o que vai acontecer durante a consulta. Então, é um ambiente totalmente diferente. E é, é isso diferente. que a gente é, fica mais tranquilo, Sim. né? Quem tem filho pequeno, sabe que se levar o seu filho num ambiente assim, com certeza, seu é. filho vai ser bem atendido, os pais Sim. serão mais acolhidos, né? Sim. E quando a gente é acolhido num ambiente assim, com certeza, a gente quer voltar, com né, doutora? com certeza. E me diz uma coisa, hoje qual a importância para a saúde com cuidado do, com os dentes, assim? Total, né? Total. Eu sempre falo que a saúde começa pela boca. Porque se, se a gente for parar para pensar, tudo que a gente come passa pela boca, tudo que a gente coloca é pela boca. Então, tem saúde gengival, então, todos os dentes estão, estão ligados ao nosso sistema sanguíneo, então tudo que acontece na nossa boca vai... Pro corpo, né? Então, um problema de coração, até uma diabetes pode interferir na saúde bucal. Se a tua saúde bucal tá descompensada, vai interferir. Então, totalmente. Ah, eu... Você me fala que a nossa clínica cuida das pessoas, que é prevenção, prevenção odontológica. Então, é isso que a gente preza nas crianças, né, em todo um conjunto, que é prevenção odontológica. Prevenir é muito melhor do que tratar. Então, prevenção realmente para a boca e prevenção para o organismo inteiro que está interferindo, né, interfere Entendi. bastante. Doutora, se poderia orientar a forma correta de como realizar uma escovação, uma escovação <risos> né, se é de manhã, meio-dia, que... noite, como seria, é, assim, um, um, uma diquinha para os pais, né, uhum. às vezes as crianças, elas não querem escovar os dentes, né? É a maior queixa, ah, ele não gosta de escovar o dente, é a maior queixa que eu tenho. Eu sempre falo para os pais assim, que a primeira coisa é paciência, né, a gente tem que ter paciência para isso, porque se eles não estão acostumados e você... Coloca isso na rotina dele e já muda totalmente. Então, é paciência. Então, eu sempre oriento os pais, até pelo menos os 8, 9 anos, os pais ajudarem as crianças a realizar essa escovação, né? porque a criança não tem coordenação motora ainda para isso. Eu sempre dou um exemplo assim, quando ele souber amarrar o cadarço, fazer o nozinho do cadarço, ele tem uma coordenação boa para escovar os dentes. Aí você pode supervisionar e, né, e deixar tranquilo. Mas a gente sempre orienta as crianças pelo menos duas vezes ao dia e uma vez passar o fio dental. Se for mais, maravilha, a gente está no céu. De duas a três vezes a gente sempre orienta e com a ajuda dos pais pelo menos uma vez por dia para ter certeza que foi feita uma escovação bem feita. Doutora, é, também tem um, eu acho que é uma coisa importante para a gente dar uma dica para os pais uhum. que estão nos ouvindo... Que hoje existem aquelas pastas dentais, cremes dentais, uhum. né? Que são específicos para pra crianças. crianças. Hum. Então, se você comprar, Essa às vezes, é uma, uma, um creme dental, né? Infantil, uhum. uma escova dental que tem um bichinho, uhum. alguma coisa, isso a vai ajuda. incentivar o seu filho uhum. e não vai ter aquelas brigas, uhum. né? É, com exato. é um estímulo a mais, né? É. Exatamente. E já, já falando da pasta de dente, até posso deixar uma orientação que é bem legal. Geralmente, os pais vão no mercado e compram pelos bichinhos das pastas de dente, né? ou pela idade que está escrito na pasta de dente. Só vou falar para tomarem cuidado com isso, né? Porque a gente, a gente sempre indica a pasta de dente com flúor, que ajuda a prevenir cárie. Só que tem que cuidar a pasta de dente com flúor se tem a quantidade de flúor ideal. Então, a gente sempre indica a pasta de dente com flúor acima de mil ppm de flúor. Sempre vai estar tá escrito na caixinha lá. Então, sempre tomar esse cuidado que vai estar tá ajudando. Lógico, numa concentração de mil, mil ppm de flúor acima, numa quantidade ideal, porque as crianças geralmente engolem, né? Então, sempre numa quantidade de um grão de ervilha. Então, é bem pouquinho na escova. Escova, se ele engolir, não vai dar problema nenhum. Não vai dar intoxicação, não vai dar nada. Mas sempre com flor que vai estar tá prevenido. E às vezes as crianças adoram comer o creme dental, né? Então... Não, eu vou te contar uma história, você não vai acreditar. Chegou um pai esses tempos pra mim e falou assim, ai, meu filho adora pasta de dente. Eu, esses dias eu tô comendo pasta de dente com pão. Eu falei, meu Deus! Não, eu expliquei pra ele a quantidade, né? Mas tem esses casos que as crianças... É, não, não vamos mentir, é gostosa a pasta de dente, Sim, né? Sim, tem um sabor parte. atrativo, né? Exatamente, mas tem que cuidar com a quantidade, porque realmente pode causar uma intoxicação e até pro hospital por causa disso, né? Então é bem sério o negócio, tem que tomar um cuidado. Sempre na quantidade ideal. Doutora Gabriela, é, a gente sempre fala, você falou sobre as doenças gengivais, né? Que pode ocorrer se os pais não tiverem o cuidado específico com a criança. Uhum. Como seriam essas doenças gengivais? Então, a gente tem uma específica que é a gengivite, né? Que é, acho que é a mais conhecida, que é pelo uso do fio dental. Então, a maioria dos pais que aparecem para mim, eu sempre pergunto, ah, e a utilização do fio dental? Eles sempre falam, ah, eu não consigo nem escovar o fio dental, muito menos, né? Ele fala, então vamos tomar um pouco de cuidado, porque realmente o fio dental, a gengiva, a escova não alcança onde o fio dental alcança, então uma gengiva começa a ficar inflamada mesmo, às vezes sangra com o fio dental e os pais se assustam e não passam mais, um exemplo, né? Mas a, a, a, no meio do dente sempre fica uma sujeira que a escova não alcança, então é ali que vai dar ou uma cárie, ou um problema gengival, né, e uma gengivite, se a gente não tratar e não cuidar, ela pode evoluir para coisas mais graves, como uma periodontite, que já é coisas mais, né, uma, uma doença gengival um pouco mais grave. Essa As... gengivite uhum. é como se fosse um inchaço na... Um inchaço né? na gengiva, exatamente. Que daí às vezes você passa o fio dental, o fio dental sangra, aí você para de passar porque o fio dental tá sangrando e na verdade é porque tá inflamada a tua gengiva. Então ela tá com um aumento de volume, uma coloração mais avermelhada, um sangramento às vezes quando você escova o dente e sangra. Então geralmente isso nas crianças é um pouco comum porque realmente os pais não utilizam o fio dental, né? Uhum. Então isso pode, pode, ou pode ocorrer, né? Hum. Doutora, eh, me surgiu uma pergunta que eu estava lembrando, às vezes há, tem aquelas crianças maiores, né, que às vezes tem algum problema dentário, pode interferir eh, com dor, dores no ouvido? Então, depende da mordida, depende de vários fatores, sabe, essa, essa dor no ouvido, às vezes é a, a, a dor no ouvido pode ser um siso nascendo para as maior, maiores, né, então, tudo tem que ser avaliado. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Ou até uma dor num dente, que às vezes ocorre a dor do ouvido, a mordida né? alterada, pode, né? vir, então, pode isso, ocorrer. Então, isso geralmente os pais têm que levar no pediatra daí, Exatamente. né? Exatamente. Então, porque às vezes eu fico com essa dúvida, uhum. será que é o dente do, da criança ou, será que eu... ou leva para o pediatra? É. Doutora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de Sim. orientação para os nossos seguidores aí do Não. programa Dicas de Saúde. <risos> Então, levem seus filhos ao donto do pediatra, ele é o dentista mais, é, é, mais aconselhável a levar, que tem mais... É mais influência, que vai trazer uma consulta leve, que seu filho vai gostar de ir. E eu sempre falo, eu sempre gosto dessa frase que prevenir é melhor do que tratar. Então, qu quanto antes você levar ao dentista, antes não vai ter problema. E antes a gente vai conseguir prevenir e não tratar. Né? Prevenção é sempre o me a, a melhor saída para... É, e hoje na pessoas. saúde é a prevenção é tudo. Quanto é tudo. mais você se previne antes, você evita muitas não, não é doenças que vão, né, te uhum. afetar. Até uma dor de dente a gente consegue ver a prevenção, né? Exatamente, então, doutora. Eu consegue. gostaria de agradecer Obrigado. a sua presença aqui no nosso programa. Deixar em aberto para você um outro convite, num, ah, um tá outro bem. momento, tá? E foi, foi muito bom bem. essa nossa entrevista, eu tenho certeza, certeza que... <risos> ajudou muitas pessoas aí, tá? Sim. Sempre muito gosta de pro... trazer informação, então, muito obrigada. Convite. Muito obrigada, doutora. <risos> obrigada. O programa Dicas de Saúde chega ao seu final com mais uma entrevista sim. preparada com muito amor para vocês. Um abraço, um beijo, fique com Deus e até semana que vem.